Programa Chute Certo Onde o importante é chegar perto Alô, alô galera, estamos começando mais um programa Chute Certo E eu, Antônio Antunes, mostrarei hoje um tema bem interessante para tratar A matemática das esferas Ô oh, chefe, não entendi o que é isso Antes de responder, primeiramente vou apresentar esse que perguntou, o nosso querido Amaral, o produtor do programa Palmas para Amaral. E com a gente para falar e ensinar sobre matemática das esferas, o professor Ricardo Carvalho. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, Antônio Antunes. E espero conseguir ensinar algo de interessante sobre esse assunto no programa de hoje. O assunto parece um mistério. Mas vamos para a pergunta, aí vocês vão entender do que se trata o programa de hoje. Vamos lá. Sem amontoar uma em cima da outra, quantas moedas de um real você acha que cabem em uma quadra de vôlei? Alternativa A, quase 10 mil moedas. Alternativa B, quase 222 mil moedas. Alternativa C, mais de 250 mil moedas. E a alternativa D, quase um milhão de moedas. Tempo. E a resposta é... Espera aí, chefe. Essa pergunta eu o a resposta. É a alternativa B. Fiz as contas e deu 221.778 moedas. Sinto muito, Moral. Mas a resposta certa é a alternativa C. Dá pra colocar perto de 254.672 moedas em uma quadra de vôlei. Como assim? Eu fiz as contas certinho. Tá errada essa resposta aí. É por isso que estou aqui no programa. Para desvendar a matemática das esferas. E aí, Amaral, como você pensou? Bom, eu sei que a quadra de vôlei tem 9 por 9 metros. Isso na época que eu praticava. Daí peguei uma moedinha de um real... Me diz seu diâmetro que deu 27 milímetros. Bom, e aí você dividiu 9 metros por 27 milímetros para saber o número de fileiras e multiplicou tudo, certo? Sim, é desse jeitinho mesmo. Tá errado? É o jeito que a maioria das pessoas faria. Da forma que você fez, o máximo que você conseguirá preencher do espaço é 78% da quadra. Pois, se você colocar uma circunferência do lado da outra, sobra um espaço que não é preenchido, entende? Professor! Então tem uma forma de preencher melhor esse espaço perdido? Nesse espaço que sobra, pode caber mais moedas? A melhor forma de se preencher um plano com circunferências é formar triângulos equiláteros com o centro de três moedas em contato. Essa forma chega a ocupar 90% do espaço. Assim, para fazer a conta, basta calcularmos a área da quadra de vôlei, pegar 90% dessa área e dividir pela área de uma moeda. Bom. A área da moeda é o seu raio elevado ao quadrado multiplicado por pi. Muito bom, Amaral. Descobrindo a área da moeda, conseguimos descobrir que cabem 254.672 moedas. Esse é o um número máximo, porque quando chega no limite da quadra, pode ser que uma moeda não fique inteira e assim não possa ser contada. Olha, eu não sabia dessa informação. Assim como o Amaral, eu faria a mesma coisa para calcular o problema. Pois é, Antônio. Esse problema é bastante importante em várias aplicações da matemática. Ele é chamado de problema do empacotamento esférico. E, nesse caso, consideramos a moeda como um disco. E então, professor, como é mesmo a porcentagem máxima de área ocupada por discos de mesmo raio? Já esqueceu, Amaral? Em superfícies planas, esferas de mesmo raio conseguem ocupar 90% do espaço. Bom, galera, o primeiro bloco do programa está chegando ao fim. E o professor vai dizer alguma coisa para os ouvintes, não é, professor? Que tal usarmos a mesma moeda de um real para descobrir quantas cabem em um campo de futebol? Em média, um campo de futebol tem 100 metros de comprimento por 64 metros de largura. Façam os cálculos e no próximo bloco a gente fala a resposta, ok? Então está lançado o desafio. Até o próximo bloco, galera! Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Programa Chute Certo, onde o importante é chegar perto. Voltamos ao último bloco do programa e o professor vai dar a resposta do desafio proposto no bloco anterior. Diga aí, professor, qual é a resposta? Fazendo o cálculo da área do campo, tomando 90% dela e dividindo pela área de uma moeda de um real, vamos descobrir que cabem um pouco mais de 10 milhões delas no campo. Uma boa grana, hein? Parabéns para quem acertou. É isso aí. Agora vamos à próxima pergunta do bloco. Quantas laranjas você acha que cabem em uma sala de aula? Alternativa A, umas 10 mil laranjas. B, 50 mil laranjas. Alternativa C, 200 mil laranjas. Alternativa D, mais de 900 mil laranjas. Tempo... A resposta é... A alternativa D de dado. Dá um pouco mais de 956 mil laranjas dentro de uma sala de aula. Bom, percebi que o caso das laranjas é o mesmo caso das moedas, não é? Exato, Antônio. Como a questão está muito aberta, a primeira coisa que temos a fazer é estimar as medidas envolvidas. Amaral... O que você acha que seria um bom chute para as dimensões da sala de aula e da laranja? Hum, deixa eu ver... Acho que uma sala de aula média tem uns 6 metros de largura, uns 8 metros de comprimento e, digamos assim, uns 3 de altura. Isso mesmo, 6 por 8 por 3. Já a laranja, acho que uma de tamanho normal tem mais ou menos uns 6 centímetros de diâmetro muito bom amaral de agora em diante o raciocínio é parecido novamente colocar as laranjas enfileiradas e uma do lado da outra não é a melhor maneira de aproveitar o espaço da sala formando um triângulo equilátero com os centros das três laranjas em contato e colocando mais uma em cima formamos uma pirâmide com essa pirâmide de laranjas produzimos uma forma que melhor aproveita o espaço da sala é algo em torno de 74%. Opa! Peraí, professor. Então o cálculo fica quase a mesma coisa que o lance da moeda? Sim, quase. Serão apenas duas diferenças. A primeira é que ao invés de calcularmos a área, precisamos calcular o volume da sala. A segunda é que... Na melhor das hipóteses, vamos conseguir ocupar apenas 74% desse volume. Nossa, quer dizer que vai sobrar mais espaço vazio do que sobrava na quadra de vôlei? Exatamente, Amaral! A melhor forma de empacotar esferas no espaço de três dimensões vai ocupar no máximo 74% do espaço. Em 1611, Kepler já tinha previsto essa solução. Lembra dele? O da física, Amaral! Kepler é o quê? Ah, sim, o cara das leis de Kepler, né? Isso, ele mesmo. Kepler afirmou que a melhor forma de preencher um espaço tridimensional com esferas de mesmo raio é formando tetraedros regulares. O interessante é que só depois de quase 400 anos que sua teoria se provou verdadeira. Em 2003, o matemático americano Thomas Callister-Hales mostrou que realmente Kepler estava certo. A propósito, como é que faz a conta do número das laranjas que cabe dentro da sala mesmo? Acabei esquecendo, rapaz. Como você esqueceu, Amaral? Tudo bem. O que precisamos fazer é calcular o volume da sala de aula, que vai dar 144 metros cúbicos. Agora, pegamos 74% desse valor e dividimos pelo volume de uma laranja. Pronto! Obtemos algo em torno de 942 mil laranjas. Professor! Como calcula o volume de uma esfera mesmo? Para calcular o volume de uma esfera, pegamos o cubo do raio e multiplicamos por 4 terços de pi. Então deixa eu ver se eu lembro. Calcula o volume da sala, pega 74% do valor e dividimos pelo volume da laranja, certo? Isso, Amaral, muito bom. Galera, nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer ao nosso convidado, o professor Ricardo Carvalho, por ter nos ensinado valiosas lições sobre matemática. Obrigado, professor. Eu é que agradeço e espero ter sido útil. Foi bastante. Também quero agradecer ao nosso querido Amaral pela brilhante memória que ele teve no programa de hoje. O que eu fiz de errado? Não lembro. Esquece, Amaral. Até mais, pessoal. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto.